Pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. É, no vídeo anterior a gente mostrou né, a montagem do banquinho quadrado. Vou deixar a foto aqui em cima. E hoje a gente está montando aqui um banquinho um pouquinho mais complexo. Né? É, banquinho aqui do assento redondo e com as pernas em ângulo. Então um banquinho para tá pessoal? um pouquinho mais alto, né? É, bistrô, balcão, o pessoal fala aqui na região, é, um pouquinho mais alto, mas sendo redonda. certo? É, a gente vai mostrar o fechamento dele aqui para agilizar o vídeo. A primeira parte, né? claro, vocês vão entender, é o mesmo processo da fechamento aqui, porém, é, a gente inicia aqui, né, fazendo a primeira parte, a gente, eu acho mesmo necessário mostrar, sendo que essa parte aqui vai é, mostrar, vai pegar a primeira parte né? Seria montar dessa Parte aqui é, A gente vai juntar o banquinho é, Vai dar para entender como tem processo, é ser, beleza? Como Ele é um, tem um pouquinho de diferença Para o outro eu resolvi gravar porque Algumas pessoas vezes já Me perguntam como que a gente faz esse ângulo aqui De abertura, certo? É, vou estar passando aqui um vídeo Medindo essas peças aqui para quem a gente vai Beleza? Pessoal, então, ferramentas simples, né, como o outro, grampos aqui, mas essas ferramentas que vocês estão vendo aí, beleza? Nada de demais. É, só para ilustrar aqui o que eu disse sobre as diferenças, é, furações, tá, pessoal, em ângulo, furações, aqui, eu acho que no, na câmera não vai focar aí, mas essas furações aqui são em ângulo, Está tá com ângulo 5 graus, então... Para ilustrar melhor, ó, mais ou menos isso daí, ó. Ela não é quadrada como outra, ela tem um pouco de inclinação, beleza? E outro detalhe, a travessa superior desse banquinho, ela é mais larga, como vocês podem ver. Com quase 5 centímetros aqui de, de largura, né? Dá é um charme, o banquinho fica mais bonitinho, esse banquinho de assento redondo desse jeito. Vou deixar a foto do banquinho que tem 5 para vocês verem. Beleza, pessoal? Vou começar aqui passando as medidas desse banquinho É porque teve um vídeo que a pessoa me cobrou as medidas Então vou deixar aqui ó, Esse banquinho vai ficar com 70 cm de altura Tá pessoal? Aqui, ó. Ele está com ó, 68 aqui mais o assento, 70 cm Beleza? É, a largura dos pés né? Eu estava mostrando que a largura na ponta do pé é 34,5 é De abertura aqui e onde vai ser fixado o assento, ele está com 24 centímetros. Então ele tem uma abertura de 10 centímetros. Passando para vocês a medida das travessas. Travessinhas. Vocês podem ver também aqui, ó. Cortado em ângulo, tá pessoal? Ó, não é cortado no esquadro tá? Cortado em ângulo e é espiga também em ângulo. Ok? É, então aqui, ó. Travessa, comprimento. 27 centímetros, tá dando 27.4, tá cortado em um ângulo de 5 graus. Isso atravessa de baixo, atravessa de cima. 20 centímetros, também cortado com ângulo de 5 graus. Ok, pessoal? É, sobre furação e espiga, a gente vai estar tá gravando um vídeo aí, que o pessoal está tendo algumas dúvidas, né? Como que a gente faz essas furações e espigas aí? A gente vai estar gravando um vídeo aí, demonstrando como é feito o banquinho desse aqui. A gente vai gravar com esse banquinho em ângulo aqui, que ele vai responder é, todos os questionamentos do banquinho quadrado, né? Que é o mais simples, que não tem ângulo em nada. E a gente vai gravar esse aqui, que é o grau de dificuldade um pouquinho maior e todo mundo vai entender como é funciona. Desde começando a serrar o pé aqui, até o um ponto de montagem. A gente vai gravar um outro vídeo. Mostrando a furação, é, mostrando o trabalho de tupiga que a gente faz aqui, o trabalho da espiga aqui, a gente vai estar gravando tudo isso, beleza? Vocês podem ver, ó, espiga com rebaixo dos dois lados, rebaixo daqui rebaixo de cá. A hora que estiver montando aqui, eu vou explicar por que a gente faz isso, beleza? Então aqui a gente vai mostrar, a partir de agora, o arredondamento, essas duas aqui já estão tá prontas, já arredondou, tá? Está prontinho para ser montado. Eu vou mostrar o arredondamento dessas duas aqui e o ajuste aqui é, na furação. Ele vai estar tá mostrando aqui como que fica e depois o processo de montar. Beleza? fizemos arredondar a minha tri vamos testar né, antes da gente aplicar a cola, testar se os encaixes vão ficar perfeitos antes da gente aplicar a cola. já testou, viu, que vai tudo se encaixar perfeitamente. Na questão de encaixe, só não é interessante que o encaixe fique muito frouxo, mas também é interessante que ele não fique muito apertado, a ponto de você não conseguir retirar com a mão. Esse é o, esse é o método que eu acho é melhor. Porque... Tem que ter uma certa flexibilidade para você colocar aplicação de cola, até mesmo espaço para a cola poder entrar aqui e poder fazer o papel dela. Beleza? A importância do encaixe ser rebaixado dos dois lados é exatamente aqui. Vocês podem ver que não fica nenhuma fresta. O acabamento aqui no encaixe fica bem perfeito. Por isso é a dica importante aqui de rebaixar a escura dos dois lados, beleza? concluído né o banquinho agora falta o assento que é a nossa próxima etapa ali é, depois a gente vai deixar o final aí um videozinho dele já envernizado tudo prontinho para ir embora para casa do cliente beleza pessoal então agora a fase final né a gente está colocando assento até o banquinho já é outra madeira tá vou colocar o assento aqui finalizando aqui Ó, esse aqui já está instalado. O GP está mostrando aqui a simplicidade que é. é. Bom, aqui então o assento já está cortado, né? O assento redondo. A gente fez acabamento, tirou a quina só do lado de baixo por enquanto. E no finalzinho vou fazer do lado de cima aqui. A gente faz com fresas diferentes. De lá de baixo a gente tira só um pouquinho da quina e na parte de cima a gente tira mais nela, numa fresa maior. Ok, pessoal? Aqui a gente já fez o acerto, né? Nivelamento, porque como é um pé em como é uma, uma banqueta com o pé em ângulo, ele fica com a ponta um pouco é, mais levantada, mais acima aqui. A gente já fez o um acerto aqui. Pode ser feito com a lixadeira ou com a própria plana elétrica. Isso aí é, vai da ferramenta que você tem disponível aí. Beleza? Então, a gente vai estar tá fazendo com o pinador, tá? cola e pinador, é, a colocação do assento aí. Quem tiver dúvida como fazer esse assento aqui, ó é, deixa no comentário aí que a gente pode gravar depois, instruindo como fazer esse assento aqui. Beleza? Lembrando que vai ter um vídeo né, desse banco aqui, ó, do zero. A gente vai, vai mostrar aqui no canal, desde o corte do pé aqui, até a preparação das travessas, furação, o ângulo, tudo, a confecção da espiga, tudo vai ser tudo um passo a passo aqui. É, algumas pessoas estão com dúvida e a gente vai mostrar com as ferramentas que a gente tem aqui como a gente faz. Tranquilo? A instalação do assento redondo da banquinha, da forma que a gente faz aqui, é muito simples. Não requer muita, muita medida, é coisa. Bem prático. Como o assento já foi cortado mais ou menos na espessura da base da banqueta a gente já, já começa colocando ele desse formato. Primeiro a gente já posiciona ele aqui. né Como o assento basicamente é, foi feito sob medida para ele, então vocês podem ver que já caiu praticamente centralizado. Sobra... Uma beiradinha muito pequena aqui, praticamente é, no rastro que a, que a Fresa deixou aqui, a gente vai rodando ele já viu que está basicamente no lugar. Pouquíssimo ajuste aqui, ele já está pronto para ser grampeado aí, ser pinado. Eu uso a caneta aqui pessoal, eu faço essa marcação aqui é, no assento, isso aqui justamente para marcar o lugar que a gente vai colocar a cola. Então, somente para isso. Fica assim, né? Aí a gente vai estar tá colocando a cola aqui. Coloca cola também, tá nessa parte aqui. verificado, ficou bem apoiado, né? Aqui a gente colocar o pino aí, vai ficar bem bacana. Lembrando que eu usando aqui pino de 40 milímetros tá é uma dica bem interessante aqui, pessoal. É, quando for pinar esse tipo de serviço, procurar trabalhar com o pinador, né? Você pode trabalhar com parafuso ou o pinador pré, o que você preferir. No caso do pinador, a gente trabalha com ele um pouco inclinado assim, ó. a resistência fica muito maior quando o pino entra um pouco na diagonal na madeira. né? A gente vai estar tá colocando mais um pino em cada meio aqui. É, eu faço com essa opção de pino. Colocar a Mas existe a opção de você furar né, nessa travessa por baixo aqui e tá colocando parafuso de baixo para cima. Onde os parafusos vão ficar totalmente escondidos. Mas a gente faz dessa forma mais simples, faz dessa forma, desse formato também, mas nesse caso a gente está optando pelos pinos. Tranquilo? Aí vamos passar agora para a fase do acabamento do tampo aqui. E depois a gente vai colocar a fotinha no final deles prontos aí, beleza? Então, bem acabado, né? passei só uma lixa 220, mas não fica marca no tampo, só falta o verniz, os pés já foram lixados antes de fazer a montagem do tampo, banquinho até é bacana, e o mais importante, feito praticamente todo com sobra de material, né? para reaproveitamento aí da sua marcenaria, Peças pequenas. Que Muitas das vezes, às vezes, até para o lixo. E a gente reaproveita. Beleza? Quem tiver dúvida sugestão, é, comentário, deixa aí para nós que a gente vai estar tá respondendo. E vai estar tá seguindo aí mais vídeos. Beleza? Um abraço a todos.